Medidas do crochê. Três motivos pelo qual eu devo tirar as medidas da minha cliente. Olá, meu povo, que eu amo! Eu amo estar aqui trazendo conteúdos importantes para vocês. Eu me chamo Paula Tavares e sejam todos vocês muito bem-vindos a esse canal. É novo pela aqui maratona os outros vídeos porque tem muita coisa boa aqui do universo do crochê com jeans meus amores hoje a gente tá aqui porque porque você tem uma dúvida com certeza você tá se perguntando devo ou não devo fazer o meu trabalho de venda de roupa sobre medidas já prontas como PMG às vezes a gente pega em algum blog ou então em algum site ou então em algum tutorial, devo ou não devo fazer isso? E é diante das minhas experiências que eu quero falar para você o que eu passei, o que não deu certo e eu quero que você também tenha consciência disso e decida se vai fazer os seus trabalhos assim ou não. Deixa de conversa e vamos ao primeiro, primeiro motivo pelo qual você, artesã, não deve fazer os seus trabalhos artesanais, as suas criações, na medida padrão que você pega em qualquer lugar. Vamos lá? Vamos lá! O que isso quer dizer, Paula? Que você tem a sua tensão, tensão, certo? A minha forma de fazer o crochê é diferente da sua forma. Porque eu pego a agulha de uma forma diferente, eu faço o ponto de uma forma diferente e isso vai gerar uma tensão naquele ponto. Ele vai ficar ou muito apertado ou muito folgado. Geralmente todo artesão que inicia nessa técnica manual, na técnica com linha, que é normal é isso que eu vou falar agora, tem um ponto muito apertado, porque fica Tenso ali, fazer o um ponto tranquilo, fique tranquila quanto a é isso, viu? Vai passar e você vai ter uma identidade de ponto. Porém, fica muito tenso. E aí você vai imaginar agora, né? Você tem um ponto apertado. Pega uma receita, uma medida de alguém que te passou de algum blog, já com uma medida de tensão daquela pessoa. Entende? E eu estou falando aqui especificamente para confecção de roupas em crochê. Eu não estou falando aqui de outro de modelo, de tapete, de outro acessório, não. Eu estou falando especificamente da confecção de roupa, que é muito importante falar sobre isso. Então a sua atenção é diferente daquela outra artesã que postou lá. Então não pegue... Essas medidas prontas porque vai dar uma diferença. Modelagem diferente. Meu povo, todo mundo sabe que a brasileira ela é uma curva, né? Assim ó, ó, o que geralmente os seios são pequenos e isso dá estatística do grande número de prótese mamária que as brasileiras colocam. Porque a parte de cima é fina e a parte de baixo é o que? Larga. Então é bumbumzão, ó. Bumbumzão. E a parte de cima fina. É uma característica do corpo brasileiro. Já se você for perceber as americanas, qual é a característica que ela tem? Os seios volumosos e o bumbum fino. Né? Não tem aquele volume no bolo, Então é essa a diferença. Se você pega uma pessoa, pega uma receita lá na internet, em algum blog, que a pessoa deu. Você já sabe da tensão do ponto, né? Que altera muito. E aí, você, você não sabe nem qual foi o corpo daquela medida que a pessoa preparou. Como é que você vai terminar a sua receita, entregar? o seu projeto, o seu trabalho, a é uma cliente na certeza de que aquela modelagem criada na sua peça de roupa vai dar na sua cliente. Gente, é muita insegurança, é muito risco de você desmanchar todo o seu projeto, todo o seu trabalho, então é mais um motivo negativo pelo qual você, artesã, tem que aprender a tirar medidas. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, como tirar medidas, porque é importante todas nós que trabalhamos com a confecção de roupa no crochê entender todo esse processo e eu estou aqui para te ajudar nessa compreensão e quero também te fazer um convite se você é uma produtora de conteúdo se você ama fazer o crochê eu quero te convidar a fazer parte do grupo que é lá no facebook onde você vai poder postar todo o seu trabalho e eu vou ter o maior prazer de te aplaudir de conhecer o seu trabalho e agora que você já sabe esses dois motivos super relevantes eu quero te convidar você a se inscrever no canal também. Se isso, te, se isso que eu tenho te falado é relativo, tá fazendo aí você pensar melhor em todo o seu trabalho que você já fez, já deu errado e que agora não vai dar mais errado. Se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos fazer parte dessa família. Me segue também no Instagram porque eu amo me conectar com vocês. Gente, é muito bom a gente falar dos nossos assuntos, é muito bom a gente ter a nossa comunidade e é muito bom quando vocês participam. E vamos ao terceiro motivo pelo qual você não deve fazer os seus projetos de acordo com essas medidas que vocês encontram. Todas nós que trabalhamos com crochê, temos que ter noção que cada tipo de linha, ela cede em uma proporção, não é verdade? Por isso que se fala muito na hora de tirar a medida daquela cliente e fazer umas reduções de 5 centímetros, de 10 centímetros, geralmente isso acontece com a linha de algodão. E se você quer que eu fale sobre esse assunto, coloca aí, porque eu tô pensando mesmo em falar sobre a questão da linha que cede, como é que cada tipo de linha funciona. Isso é muito interessante de ser abordado, é um assunto muito importante. E diante disso, quando você vê que a linha vai ceder, você não sabe, às vezes, se aquele projeto que você viu lá, uma medida de P, de M ou de G, qual foi a linha que a pessoa usou. Né? Às vezes você pega e a pessoa não dá a referência de linha. Mas dá o quê? A medida que foi feita. Oh, faça um tamanho M. Fa... Mas você não sabe qual foi a linha que foi usada. Você conhece a linha polipropileno? Aquela linha que é um pouco mais difícil de se trabalhar. Tem todo um detalhe porque você tem que queimar essa linha. Geralmente essa linha, ela não cede, ela é como se fosse uma linha, sabe o jeans o jeans com estresse, que ele cede um pouco e depois volta pro lugar? É a mesma noção dessa linha de polipropileno, ela cede e depois ela incorpora no seu corpo. Isso faz com que você possa vir a pensar, e se a pessoa usou aquela linha? Eu estou usando a linha de algodão. Será que vai dar a mesma medida? Entende, meus amores? Por todos esses três motivos que aqui eu falei para vocês, que eu quero que vocês fiquem atentas a não confeccionar as suas peças de suas clientes sem pegar a medida da sua cliente. Nós sabemos que cada. Ó, oh, eu falei para vocês que cada corpo é um corpo, eu falei para vocês que cada ponto tem uma atenção. Cada mão aqui tem uma tensão na hora de confeccionar. E eu estou falando agora sobre as linhas, que cada uma é diferente. Que se você pega qualquer receita, que você não sabe nem qual foi a linha que a pessoa usou, faz algum tamanho, não quer dizer que vai se encaixar na modelagem do corpo da sua cliente. Então eu vou te dar agora uns insights perfeitos, certeiro para você. Anota aí! anota porque se você não anotar eu vou tremer aqui tenha um caderno de medidas você é uma profissional quando você for até a sua cliente você vai fazer o seguinte ó. olha eu trabalho da seguinte forma eu tiro as medidas e se for uma peça que você precisa fazer o experimento na cliente deixa ela ciente logo no primeiro momento e possa ser que eu precise marcar com você um dia para fazer o experimento. As noivas não fazem isso. Quando elas alugam em algum ateliê algum vestido, elas vão experimenta o vestido, gosta, depois faz os ajustes, experimenta novamente. E tem gente que volta novamente, experimenta. Por que vai ser diferente com, vo com vocês? Que é uma profissional do artesanato, que trabalha com a mão, né? Então você tem que deixar a sua cliente ciente quanto a isso. E se você entendeu, compreendeu todo esse processo, despertou uma luz, se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal, deixa sua curtida, me segue no Instagram e breve vai ter mais conteúdos para despertar a consciência profissional de vocês quanto ao trabalho que é realizado para os seus clientes. Um grande beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!